O interessante dos dados, muito mais do que para o treino que você está realizando pra na análise, hora, né? é para análise do treino posterior. A gente de como fala que muito lá no clube, né? é a pessoa às vezes fica muito amarrada ao dado